E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu tô aqui no Clash Royale pra dar algumas dicas pra você que quer criar os seus próprios decks no Clash Royale. Mano, eu quero falar um pouco de como você vai fazer para criar o seu próprio deck. Coisa que eu sempre faço e consigo tirar algumas vezes bons decks da cartola, mano. E se eu te ajudar com as dicas que eu vou passar para vocês agora, não se esqueça de já deixar o seu like para me ajudar bastante e se inscrever caso você ainda não seja inscrito, beleza? Vamos continuar aqui. Enfim, vocês têm que entender o seguinte, nem sempre esses decks vão funcionar e você vai ter que ter muita paciência, porque a essência do seu deck... Não é só as dicas que eu vou passar para você, e sim o treino que você vai ter que impor para você entender como aquele deck vai funcionar. Obviamente, você vai ter que saber mais ou menos o deck que você quer fazer antes de você de fato fazer ele. Então você vai ter que ver qual o seu estilo de jogo, se você gosta de ataques rápidos, se você gosta de decks um pouco mais caros com ataques mais lentos, se você gosta de sei lá, inventar bastante e gosta de ataques totalmente diferenciados, você vai ter que ver o seu estilo de jogo para você criar o seu deck. Bom, como é o meu estilo de jogo? Eu gosto muito de decks com um custo entre 3.5 e 4.0, que são custos razoavelmente altos pro Clash Royale. Então, são decks que funcionam muito bem depois do último minuto de partida, né, aquele Último minuto com o Elixir dobrado Mas eu vou pegar aqui e vou criar um deck com vocês aleatoriamente Para ver o que, que a gente consegue Claro, você vai ter que entender algumas coisas Primeiro, o seu deck não necessariamente precisa de defesa Mas se você quiser um deck controlado Você vai ter que colocar algumas cartas que vão ser usadas para defender Quais são essas, por exemplo? Os Goblins normalmente são usados para defesas contra corredores. E também são usados junto com corredores para você realizar o seu ataque. Ou seja, eles podem ser tanto para ataque quanto para defesa. E isso vale para praticamente qualquer carta. Até tirando as defesas de fato, né, que são por exemplo aqui o canhão, podem ser usadas tanto para ataque quanto para defesa. Então você vai ter que entender mais ou menos isso. Tá. Digamos que eu queira fazer um deck que tenha defesa, que tenha o meio de campo, o que seria o meio de campo? Seria aquelas cartas que controlam o seu lado da partida, mas que não são tão eficientes para poder atacar. Por exemplo, o cavaleiro. O cavaleiro, ele é muito bom para você defender, ele vai defender ele toda a sua área, seu meio de campo, mas ele dificilmente vai ser uma carta interessante para você usar para atacar. E ele, além disso, é uma carta com bastante vida. Normalmente essas cartas de meio de campo são cartas semi-tanque, né? O que seria uma carta tanque? A carta tanque seria um gigante, um... um golem, por exemplo. E o cavaleiro, ele é uma, uma carta que tem bastante vida, mas também não é tão... tanta vida assim, né? Por exemplo, o cavaleiro seria um meio de campo interessante... Outro meio de campo que eu gosto bastante É a Valkyria Que ela consegue bater em área Ela tem uma boa vida Praticamente a mesma vida equivalente Do, seu, do meu cavaleiro No caso ele está no nível 11 Tem 1689 E a minha Valkyria de nível 8 tem 1698 Tem um pouquinho a mais Então digamos que a gente vai querer aqui uma valquíria como meio de campo. Eu não tô, eu não planejei nenhum deck em específico para esse vídeo de agora. Então eu vou ver o que eu consigo é, tirar da cartola aqui para ver se a gente consegue ganhar uma partida. Vamos lá. Eu vou colocar também, ao invés daqueles goblins lanceiros, eu acho que os goblins são mais eficientes. Você vai da sua experiência do que você é mais adaptado para jogar. Se você gosta mais dos goblins lanceiros, pode usar eles. Não tem problema. Nenhuma carta vai ser proibida, já que você está criando um deck, né? Você também tem que entender que as cartas de ataque funcionam sempre melhor quando elas têm um combo. Por exemplo, se você vai usar aqui o Barril de Goblins, um combo interessante seria Barril de Goblins com o Feitiço de Gelo. Porque você coloca o Goblin, congela o, as, ou as defesas do inimigo e vai levar a torre, né? Então você tem que pensar nos possíveis combos que você vai utilizar. Só para dar um, um parecer para vocês também de outra carta que eu acho interessante para meio de campo... O Cavaleiro das Trevas é uma carta interessante para você fazer o seu meio de campo, além de funcionar muito bem com o combo de Double Prince, né, que é Príncipe das Trevas e Príncipe. Né? Você pode usar alguns desses decks clássicos e fazer as suas alterações, mas eu estou aqui para fazer um deck totalmente diferente com vocês. Um feitiço muito bom que controla bem a partida, é muito versátil, é o feitiço de veneno. Ele está sendo muito utilizado nos torneios. E outra coisa que eu esqueci de dizer, existem decks específicos para torneios e decks específicos para você que quer pegar troféus. Você vai ter que ver qual é o seu objetivo no jogo, se você quer subir troféu ou quer ganhar torneios, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o feitiço de veneno no lugar das flechas, vou colocar aqui uma princesa que é uma carta lendária muito versátil vai funcionar em praticamente qualquer estratégia, mas se você não tem cartas lendárias, eu vou substituir essa princesa pelo Espírito de Fogo, que vai fazer um bom papel na hora de enfrentar, por exemplo, Minions, né, que são os servos, e na hora de enfrentar outras tropas pequenas, como Goblins, Goblins Lanceiros, Esqueletos e etc, beleza? Então, beleza, conseguimos já quatro cartas, um meio de campo, que é a Valkyria, uma defesa barra ataque, que é o Goblin, um feitiço, eu recomendo você sempre ter pelo menos um feitiço no seu, no seu deck, não necessariamente você precisa ter um feitiço. E não necessariamente você precisa ter apenas um feitiço, tá? Então você vai poder variar. Eu recomendo que você tenha pelo menos um que seja um feitiço bem versátil. Você pode também usar o choque, tá galera? Que funciona muito bem. Só que o choque normalmente ele é usado para algumas estratégias diferentes. E também o choque acabou de receber um nerf que é um Nerf? Ele foi piorado, digamos assim, né? O, o tempo de paralisia dele foi de diminuído pela metade, então a gente tem que também acompanhar as atualizações do Clash Royale para poder entender e para poder decidir o que a gente quer. Um fato muito importante, você tem que decidir como você vai atacar. Então eu posso usar ataques de Barril de Goblin, eu posso usar ataques de mineiro, posso usar ataque com um combo de lenhador com um corredor e tem cartas nesse jogo que são especificamente cartas de ataque, por exemplo, o príncipe por exemplo, o Corredor, que são cartas que você vai utilizar para ataque. Eu gosto muito do Corredor, apesar dele ter sido piorado bastante com o tempo, ele ainda é muito eficiente se você souber como utilizá-lo. Uma carta que está muito em alta atualmente é o Mini P.E.K.K.A. porque a gente encontra muito Corredor, a gente encontra muito Mineiro, a gente encontra muito Gigante Real. Então o Mini P.E.K.K.A. é uma tropa que mata essas outras tropas de ataque muito facilmente. E antes que eu me esqueça, o Gigante Real também é uma tropa praticamente full ataque, né? Então vamos lá, eu quero fazer um deck diferente, eu quero tentar montar um combo diferente. Outra coisa, tem deck terrestre, tem deck aéreo, e se você quiser fazer um deck aéreo, você tem que pensar em combos aéreos, né? combos que vão funcionar de modo interessante. Por exemplo, lava round com balão, funciona legal. Então vamos lá, deixa eu pensar aqui o que, que eu quero para esse meu deck bom eu já tenho bastante é, parte defensiva eu posso colocar mais um controle defensivo que é o mini peca e aqui eu tenho muita coisa para me defender já tenho bastante opção para me defender agora sobram três cartas que eu posso focar na defesa e ter um ataque difícil que vão ser batalhas sempre difíceis se eu continuar com essas três cartas por exemplo vão ser batalhas que eu vou ganhar se eu ganhar de forma lenta Conseguindo talvez apenas uma estrela no fim da partida Levando a partida para prorrogação Enfim, já que a gente tem pouco ataque Beleza? Então vamos lá, vamos escolher aqui alguma coisa Para a gente não passar por isso Alguma coisa que seja para atacar Temos o corredor Temos o balão Que também é exclusivamente ataque aéreo nesse caso Temos a horda de servos Não é interessante Não está interessante atualmente Tem muita carta para counterar ela A x-besta que também Uh, sofreu muito com os nerfs durante o tempo e também não tá muito interessante atualmente Eu posso fazer um combo de gigante real com o spark que eu gosto muito e funciona muito bem Só que para esse vídeo eu vou colocar o gigante real Como eu disse que eu queria inventar um deck aqui com vocês Eu vou colocar o gigante real que não tá em alta, não é uma carta boa Mas vamos ver o que, que a gente consegue aqui, tá? Então temos o Gigante Real, temos agora, temos que fazer um ataque combo pro Gigante Real. Porque não basta a gente ter o Gigante Real no nosso deck para poder, quem sabe, fazer um ataque e fazer o Gigante Real chegar lá na frente. Se a gente não consegue fazer o Gigante chegar, Real chegar lá na frente, eu morrer e explodir a bomba dele na torre do oponente, né? Então vamos lá, eu posso usar, quem sabe, a, as três Mosqueteiras... E o problema desse meu deck atualmente é um custo de 4.4, que é um custo muito alto. E o grande problema de você ter um custo muito alto é que você vai sofrer demais, mas muito mesmo no início da partida, além de ter grande suscetibilidade para perder contra decks rápidos de corredor. né Então a gente vai ter que controlar isso daqui. Se eu coloquei as três mosqueteiras, que podem ser também utilizadas para defesa, mas são muito boas no ataque, eu tenho que fazer um combo muito barato aqui no lugar desse Cavaleiro das Trevas, por exemplo, o meu, o meu Espírito de Gelo, para poder baratear esse custo. Mesmo assim, meu custo ficou entre 4.0, o que é muita coisa. Então, provavelmente, seria interessante trocar uma dessas duas cartas, que são um combo de ataque, no meu caso, tá? Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso colocar alguma coisa... Deixa eu ver... Posso colocar aqui o Mago de Gelo... E vai, eu vou acabar ficando com um deck muito controlador É um deck que eu não vai ser difícil de perder, mas vai ser difícil de ganhar, basicamente Posso colocar um corredor que talvez fizesse um combo interessante aqui E talvez seja interessante, eu estou com espírito de gelo e espírito de fogo Eu não gosto de ter os dois no meu deck Então, para não usar lendária, eu vou colocar os servos no lugar desse espírito de gelo e temos aqui um deck de custo alto, tá? Acima de 3.5 eu já considero um deck de custo alto, mas é um deck diferente, cara. Uma coisa que a gente pode fazer pra baratear esse deck, caso vocês queiram copiá-lo, caso ele funcione bem, é colocar o choque no lugar do veneno, beleza? Então vamos fazer assim, a gente vai derrubar o nosso custo médio pra 3.4. Então vamos fazer o teste, vamos abrir esse baú de prata, conseguimos nada de bom, mas... Vamos tentar ver aqui então o que a gente consegue fazer com esse deck que eu acabei de inventar, o deck do Esqueleto Gigante com Corredor. Eu não sei se vai funcionar, mas não custa nada a gente tentar aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Estamos batalhando contra um nível 10, então temos que ter bastante cuidado. Beleza, vamos devagar, vamos devagar. Vamos começar colocando o nosso gigante real, o giga um Esqueleto Gigante. Poderia ser né, um gigante real que morreu e virou um Esqueleto Gigante? Enfim, colocando o nosso Esqueletão Pra ir avançando e a gente vai reunindo. Ó, vamos counterar aqui com o mini peca. Já vamos colocar o espírito de fogo. Demorei pra colocar. Vamos, vamos, vamos. Vou colocar o, o corredor. Nossa, mano. Esse corredor. Vai gigante, vai gigante. Bom, o gigante chegou lá. Olha, mano. Meu mini peca acabou indo pro outro lado. O cara vacilou. Consegui levar a princesa com. O, a bomba do gigante esqueleto. Então esteve teve muito bem. O Mini Pega conseguiu dar dois hits do outro lado, cara. Vamos colocar essa Valkyria recuada e vamos ver o que a gente faz. Vamos sempre estimular o contra-ataque, tá? O que, que é estimular o contra-ataque? Ver o que o seu oponente vai fazer para você poder fazer alguma coisa para destruir ele sem e depois utilizar aquelas tropas que você utilizou. Caralho, eu tô me confundindo aqui na hora de jogar. Utilizar essas mesmas tropas para fazer um contra-ataque, né? Então, beleza. Então, olha, cara. Vamos conseguir dar um bom combo aqui, velho. Um bom combo. Vamos chegar ali. Estamos com o nosso corredor vivo. Vou jogar um choque. Vai matar os goblins. Vai dar muito dano na torre do lado direito. E excelente. Estamos conseguindo jogar bem com esse novo deck, cara. Quem sabe possa ser um deck interessante para vocês usarem. Só relembrando o que eu falei no início do vídeo Eu tô cri criando esse deck Pode ser que eu vença agora, pode ser que eu perca Mas não quer dizer que é um deck bom Não quer dizer que é um deck ruim Eu tenho que treinar com esse deck Eu tenho que ver o que eu consigo fazer com esse deck Pra de fato fazer um julgamento E qu quanto eu tenho que treinar? Isso, vai, isso é bem relativo, é bem individual Nossa, mano, que merda Vai meus servos aqui Isso é bem relativo Vai depender bastante do seu tempo de jogo Eu, por exemplo, eu treino ali umas... Cinco vezes eu já sei mais ou menos o que eu quero, eu já sei mais ou menos o que mudar, mas se você não tiver tanta experiência com criação de decks e tal, você vai demorar um pouco mais, eu recomendo que você batalhe pelo menos umas 10 vezes com um deck. Depois que você encontrou um estilo de jogo que você acha interessante, batalhe aí pelo menos umas 10 vezes pra você saber mais ou menos... Se esse deck vai ou não se encaixar no seu estilo. Se vai ou não valer a pena você utilizá-lo. Beleza? Perdemos uma torre. Beleza. Vamos lá. Com calma. Vamos fazer o combo aqui do Espírito de Fogo com o Corredor. Pra gente ver se a gente consegue chegar ali. Ele vai colocar o canhão. Beleza. Vamos colocar o Mini Pekka do lado de cá. Estamos 10, 9, 8... Infelizmente a gente vai perder. Não tem como a gente virar aqui agora. Mas beleza. Deu pra entender que o deck tá faltando alguma coisa. Eu tenho que... Talvez eu tenha perdido porque eu estou narrando o ataque e jogando, e eu sinto muita dificuldade de fazer isso e conseguir um bom resultado, tá? Então eu vou jogar mais uma vez com esse mesmo deck para ver se eu consigo identificar o que está faltando para mim. Está faltando um ataque mais efetivo, está faltando um combo mais legal, está faltando uma defesa, está faltando meio de campo, enfim, eu tenho que ver o que, que eu estou precisando, tá? E é isso que vocês têm que fazer. Tem que jogar com o deck, tem que ver o que, que precisa, tem que fazer os, o, o, as estimativas para você saber mais ou menos o que você vai utilizar depois, né? Ah, eu vou ter que substituir esse gigante, esse esqueleto gigante por alguma coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, enfim. Vocês têm que saber mais ou menos por onde, por onde começar na hora de fazer as suas substituições, beleza? Merda, cara, esses servos malditos... Vamos lá, muita calma nessa hora eu Vou tentar ficar um pouco mais calado para ver se eu consigo Um resultado melhor nesse ataque Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui se o meu oponente Faz o primeira jogada para eu tentar fazer o contra-ataque Ok, ele fez Temos os nossos servos para jogar Contra aquele é, lava-round Mas eu não vou jogar agora, eu vou jogar contra aquele lava-round Tiver do meu lado do campo Vamos Lá, ele deve estar esperando para poder usar alguma coisa para matar os meus, os meus servos, né? Ok, beleza. Estamos de boa ainda, tamo de boa. Mini Peca contra Mini Peca. Colocar o Goblin de cá. Espíritos de Fogo aqui. Ah, merda. Acertou na pancada da, da princesa. Ok, vamos lá. Estamos perdendo, tamo perdendo. Vou colocar esse esqueleto gigante para ver a reação dele, o que, que ele vai fazer. Vou esperar um pouco, ele vai atacar. Eu vou guardar aqueles servos para aquele lava round quando ele estiver mais perto de mim. Vou colo... Eu dei azar quando eu peguei dois oponentes com, com canhão, cara. Que nem é uma carta que tá muito em alta atualmente. Vamos lá. O... Beleza. Ah, O esqueleto gigante deveria chegar um pouco mais perto, seria interessante pra mim. Não foi o caso. Vai mais outro Esqueleto Gigante. Com mais um Corredor do lado de cá. E Goblins. Beleza, pelo menos o Corredor chegou lá, deu dois hits. E o Esqueleto Gigante ia chegar lá, ele counterou bem com o Mini peca Beleza, o grande problema que eu tô vendo nesse meu deck é de fato o Esqueleto Gigante, galera. Então ele é uma carta que eu realmente tenho que tirar ou mudar algumas cartas para fazer um combo mais interessante com o esqueleto gigante que não está funcionando agora. Ele vai derrubar minha torre agora. Sabia, porque com aquelas duas princesas, mas deu para entender que o esqueleto gigante é o grande ice que tá faltando, é o grande grande problema desse meu deck atualmente. Então eu tenho que mudar o meu esqueleto gigante para algo que combine mais com o meu estilo de deck, que não é o caso do esqueleto gigante. O que seria mais conveniente para esse deck? O combo com mineiro seria interessante. Quem mais? Um outro meio de campo seria interessante, o cavaleiro ou o bombardeiro. Ou mesmo um combo com mago de gelo ou lenhador. Eu posso fazer alguma coisa aqui com um morteiro, posso colocar alguma de, mais uma defesa para garantir meu ataque, posso usar até os, a fornalha para garantir aquela, aquele suporte para o corredor sempre que eu precisar. Enfim, eu acho que deu para entender mais ou menos, eu não consegui bons resultados, afinal de contas eu não tenho nenhum treino com esse deck e eu basicamente criei ele com vocês agora, eu não tinha nada planejado até o momento da gravação desse vídeo. Mas eu acho que deu para entender bastante como eu faço para criar os meus decks, como eu... Os, os critérios mais ou menos que eu uso Eu posso talvez elaborar um vídeo mais complexo Falando exatamente o que você deve fazer Mas eu acho que de modo geral Esse vídeo aqui vai ajudar bastante vocês eu Espero que, realmente que eu tenha ajudado Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito Falou um grande abraço do gordinho, galera E até a próxima! É!